Chegou a hora dos alunos do terceiro ano decidirem a futura profissão. E para tirar dúvidas sobre as diferentes áreas do conhecimento, a FSG está levando para as escolas o Agitante 2013. Divididos em equipes, os estudantes respondem perguntas nas áreas de negócios, humanas e exatas. Para participar, ninguém pode ficar parado. Usando a tecnologia Kinect, o game apresenta a faculdade em ambiente 3D. O estudante pode passear pelos laboratórios, biblioteca e salas de aula, onde vai responder as questões. Eu achei o jogo bem interessante até pelo fato da FSG ter desenvolvido isso, né? Eu acho que vai ajudar bastante gente, não só nós, a, a descobrir mais sobre as diferentes carreiras, sobre as questões exatas, humanas, e, e ajuda a galera aí a descobrir o que quer fazer da vida, né? Tem muitos indecisos. Foi muito interessante diferente e é uma coisa que a gente não tem tanto contato, né, com essa tecnologia e tal, achei bem inovador, bem bom e acho que pode me ajudar sim. Quando eu fiquei sabendo que a gente ia receber 5 mil reais, né, eu primeiro achei que fosse uma brincadeira e aí depois que, que eu vi que era sério, eu achei muito interessante e às vezes fica meio pesado no bolso dos pais, então eu acho que ajudaria muito a receber 5 mil reais. A grande final do Agitante 2013 será durante o Agito Profissional, em setembro. Os vencedores vão ganhar cheques presentes para a formatura e equipamentos para as escolas. Os alunos têm muita pressão para escolher uma carreira e de vez em quando eles escolhem uma só porque eles conhecem aquela e não conhecem as outras. Então qualquer atividade que tem mais informação para eles uma decisão, eu acho sempre importante. Qualquer escola de ensino médio pode participar do Agitante. Basta entrar em contato com a FSG e fazer a inscrição. O mais legal é que pela primeira vez a FSG está abrindo a competição também para as escolas da Serra Gaúcha. Participe!